E aí galera, beleza direta com vocês, com mais o um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, tentei mexer nos mods aqui, pra tentar gravar o vídeo, mas mano, tá complicado cara, os bichos estão tá, oh, me dando trabalho, eu tô meio enferrujado, mas enfim, a gente vai assistir um vídeo aqui bem legal, e sinceramente eu não, eu não lembro desse carro no sei, Andreas, mas parece que tem o carro do Franklin no Sandreas San e uma comparação aqui do carro do Franklin no GTA 5 e uma versão dele no GTA Sandreas. San Já vai deixando o seu like, é muito importante para o... divulgar o vídeo. E se você não me segue no Instagram, tá aí na descrição, então, beleza? Eu vou dar o um play aqui para os amantes de GTA 5. E os saudosistas de GTA San Andreas. Vamos ver aqui essa comparação. Tá aí o Franklin. E tá aí o nosso querido CJ. Ó, oh, agora. É. Tiros. Caramba, o cara deu muito ali, velho. Nossa, esse carro aguenta tudo isso, mano. E desculpa, galera, que eu, eu tenho sinusite. Esses dias ela deu uma atacada aí, mudou o tempo. Então eu fico meio assim, porque sinusite tá ligado com uma inflamação aqui, aí fica todo congestionado aqui a nariz. Nossa. Tudo congestionado no nariz, né? E ficava meio fanho, né? Você fica meio fanhinho. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, você viu que do GTA Sandras ali. É. O GTA Sandras aguentou bastante o tiro de... Não, aguentou muito o tiro de Betraca. Agora 12 no carro do... Realmente, mano, eu não lembro desse carro, cara. É esse modelo, né? Esse modelo de... Acho que é um Dodge, né? Ah, não. Um tanque de guerra... Nossa. Ouviu? <risos> Eita. Uma coisa que eu sempre quis aprender é usar mods ali no GTA Sandras, velho. Mas eu sou muito pigpsoso pra aprender, tá ligado? Batida com outro carro, é isso? É, só deu uma... Só deu uma estragadinha. Ah, agora acho que eu tô lembrando. Mano, sinceramente, eu não lembro, galera. Vocês estão ligados que o... Os carros da Rockstar, ela só meio que... É os mesmos carros nos jogos. Ela só dá uma... É... Atualizada na... nas épocas, né? Só dá um amassadinho no, no para-choque. Vamos ver. Eita! Nossa! Tem muito disso, né? O tanque no, no, no GTA Sanders ela é bem forte, né, mano? Os caras só encostam e já explode, né? Top speed. Top speed. Ah, tá com o velocímetro ali, ó 165 É, 165 Nossa, parece ser mais rápido, hein Nossa, no GTA Sandras é bem mais rápido Abre aí. Mesma coisa, 166 Caramba Salto É, não é muito. <risos> Ele faz até a edição animadinha ali. Aí esse é o fi. E tem o canal dele aqui, tá? Se vocês quiserem se inscrever lá e se quiser acompanhar os vídeos. Sinceramente, eu não lembrava desse carro aí, mas eu sei que os carros e eles vão sendo atualizados, né? São os mesmos modelos né, que fazem referência a carros reais, mas que dentro do GTA é, eles dão uma modificada ali, fica meio que parecido. Mas no, no decorrer do GTA são, ah, pratica, praticamente são os mesmos nomes que né? eles usam e os mesmos carros. Só que em outra época, né? eu acho que é na década de 90, o GTA Sandra se Passa, se não me engano. E o GTA... Sim, que ele se passa ali em 2013 né? Mesmo ano que foi lançado o jogo né? Ele se passa ali no, no, em dois, Como se fosse em 2013 Dentro do jogo Mas foi lançado em 2013, não tem nada a ver com a data Mas é isso, gostaram? Dessa comparação aqui? Eu confesso para vocês que gostaria muito de aprender a mexer em mods Do GTA San Andreas Porque eu poderia fazer esses vídeos Então como eu não, não, não mexo Tomando pau aqui do GTA 5 Que eu mexi praticamente a vida toda é, eu poderia fazer esses vídeos. E é isso aí, galera. Eu tava meio, meio mal, tô melhorando um pouquinho. Não é Covid, tá? É sinusite e é isso aí. Bom, segue lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, fica no gostei. Compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral. E por assistir até a próxima.